E aí, o que, que você me diz do presidente da República escolher ou permitir que escolham para a presidência da Fundação Palmares, que é do zumbi de Palmares, aquele líder negro, combatente do racismo e das injustiças contra os negros, morreu por causa disso, é um herói dos negros, por que que o presidente admite e escolhe, se é que não foi ele que escolheu, porque eu sei que foi outra pessoa que escolheu, agora não sei se foi ele que sugeriu, uma pessoa que é contra o movimento é, dos negros, que fala que racismo no Brasil não existe. É negro. Ele se chama Sérgio Nascimento de Camargo. Ele é negro, ele é filho de um pai ativista, escritor, ativista das causas dos negros, antirracismo. Tá aí a foto dele. E ele diz que não tem racismo no Brasil. Ele diz que tem que acabar com esses movimentos. Como é que ele fala aqui? Acabar com o movimento negro, por fim ao movimento negro e ao dia da consciência negra, que é uma bobagem. Agora eu te pergunto: para que fazer isso? Para que fazer isso? Se é uma instituição, você pode achar que a causa dos negros ah, é muito mimimi. Você pode achar. Mesmo sendo um negro, né? de repente a gente tem aí um negro falando eu acho que isso tudo é mimimi. Ele pode achar, ele tem esse direito. Só que esta é uma fundação para proteger e promover os negros do Brasil. Esta é uma fundação para isso. E por que colocar numa fundação que é para isso uma pessoa que é contra tudo isso? Para quê? Por quê? É para provocar? É para desrespeitar? Qual a mensagem que fica? Que o governo federal não está nem aí. Para quem se diz vítima de racismo, para o fomento da cultura do negro no Brasil, não está nem aí. Nem Eu tenho aqui algumas declarações que ele deu, que eu vou ler também para vocês. Sinto vergonha e asco da negrada militante, mas às vezes pena. Se acham revolucionários, mas não passam de escravos da esquerda. O Brasil tem racismo Nutella. Racismo real existe nos Estados Unidos. A negrada daqui reclama porque é imbecil e desinformada pela esquerda. E falando sobre o Dia da Consciência Negra, esse feriado precisa ser abolido nacionalmente por decreto presidencial, causa incalculáveis perdas à economia do país. Isso ele falou agora, tá? Em nome de um falso herói dos negros, zumbi dos palmares, que escravizava negros. E de uma agenda política que alimenta o revanchismo histórico e doutrina o negro no vitimismo. Ele pode pensar tudo isso? Ele pode pensar tudo isso. Ele tem direito de pensar o que ele quiser, ainda mais se ele é negro, né? Porque ele sente na pele, como a gente disse. Então ele tem direito de achar o que ele quiser. Agora, não põe um fulano como esse nesta posição. Porque a Fundação Zubi dos Palmares não é para isso. É para lutar pela, pelas questões uh, dos negros, pelas questões antirracistas, é para promover a cultura, é para promover a arte, é para difundir a, as tradições dos negros, é para isso que serve a Fundação Palmares. Então, alguém vai lá e conta para o Bolsonaro que é para isso que serve. E está tendo uma grande movimentação para que este Sérgio Camargo seja destituído do cargo. E eu sinceramente espero que eles consigam fazer isso. Porque isso para mim é provocação e isso para mim é falta de respeito com a posição dessas pessoas. Como eu disse, ele tem o direito de achar o que ele quiser. Só não vai ocupar a presidência da Fundação Palmares que historicamente está ali para defender o direito dos negros, acabar com as desigualdades e combater o racismo no Brasil.